está gravando tudo certinho, que faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui pra vocês Fala rapaziada, beleza? que é o Titi trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje eu tô aqui no Dragon Tank Que é o servidor que eu tava gravando, antes de ver acontecer do meu HD queimar Daí eu tive de trabalhar, né, pra correr atrás, eu já tava trabalhando, né Vou correr atrás pra comprar outro... agora eu comprei um SSD Ele não é tão forte assim, mas... Mano, dá uma analisada muito brusca no, no notebook, na moral e é isso né gente, vamos aqui começar mais um vídeozão pra vocês, vamos mostrar essa conta, essa conta tá bem top mano, que é minha continha, eu tava jogando neva pessoal pra vocês terem noção, pra não deixar a conta parada, e eu coloquei mais 12 aqui né mano, mais 7 na roupa, mais 6 no chapéu, e fora que eu acho que eu tenho duas coisinhas que pra poder ocupar. Hum. ó tem 10 pedras eu vou fazer um, não, vamos tentar aqui, é porque o símbolo é bem caro, não mais. Não, é... dá pra colocar dois, e assim, eu consigo colocar chapéu mais sete, isso é, é de veia, dá pra colocar de boa. É. Mas, será que eu consigo mais oito aqui? Ia ser bem interessante, hein, pro vídeo. Conteúdo legal Sensacional <risos> Foi o suficiente É foda, né A gente já começa o vídeo, quer ver como? Fazendo as evoluções, né? alternativa ah, Deixa eu ver, eu vou colocar esse celular aqui 128 Só faltou um, um dom de anjo E o, o pessoal, quando eu tava jogando ele Estava bem que ele fraco Hoje eu tô vendo da fama Aí pra vocês verem, o cara tá com 2 milhões já, mano Quase 2 milhões de FC É osso eu perdi muito tempo que mano, que ver quando o HD queimou, aí não deu pra fazer, fazer basicamente nada, rapaziada. Tive de ficar que ver jogando aí né, mano, e sem gravar. Queria gravar pelo celular, mas eu fiquei pensando: nossa, eu não sei editar pelo celular, mó trampo, velho. Então, vamos que ver gravar aqui mesmo, esperar que eu comprar que ver meu SSD e gravar. Eu quero ver como que vai ser o retorno desses vídeos aqui pro YouTube. Então, deixa o likezão aí que estão ligados, né? Enfim, eu vou aqui no salão de jogos. Deixa eu ver quantos minutinhos. Eu não vou enrolar tanto aqui pra fazer esse vídeo. Ah, e também não vai ter muito corte, tá ligado? É só pra postar mesmo. Pra vocês saberem que o Titi tá vivo. Não morreu e o canal também não morreu. Enfim, vamos que vamos. Ó, vou colocar. Pera. Invisibilidade, gelo. E uma vidinha aqui. Vamos lá. Espero que veja. traz um, Trazer muitos vídeos aqui para vocês. E vamos apoiar a galera que eu vou trazer vídeo pelo menos uma vez por semana. Voltando na rotina, tá ligado? Porque eu não posso trazer vídeo todo dia. Então o YouTube vai picotar meu canal. E se não tiver picotado, né? Mas enfim, deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu não jogo pelo computador. Mas imagino que aqui seja uns 35. Qual é? Será? Uns 37? 38? Mas enfim, espero que vocês estejam felizes. Porque eu voltei a gravar vídeo, né? Porque é muito trabalhoso. <risos> e é isso, né, mano? Vamos que vamos voltar com o YouTube pra gente bater os 10k. Tá ligado, né, meu parceiro? E o... esse tá. Ó. <risos> Vai comer tua mãe, filho. Eu sou arrombado. Sai do meu pecho, véi. E. Vai comer ovo de. Vai... <risos> Deixa eu ver, aqui. Você vai comer ovo de boi. Vai, faz sua jogada aí. <risos> proteína. Hum, esse cara é Jack. <risos> esse cara é gay, mano. Na moral. Que proteína, que? Safado. Toma sua proteína, hein? Dá dano pra eu te matar logo. Ó. Nossa senhora. Dito e feita, hein? <risos> Parabéns. Parabéns, ó. Pai, God. Oh, my God. <risos> oh my <foda. risos> Enfim, né? Ah, que que é isso? Já volta de jeito, mano. Os cara não respeita mais não. Esse cara é muito gay, mano. Que cara é gaysão? Comer proteína, É né? Comer proteína de um boi, miséria. <risos> Mas vamos voltar daquele knife, né, galera? Vamos ver aqui se eu acerto o acerto do maluco. Ele já tá que ver com o, com o terno do... Como que é o nome desse? É, Grem. Aquele cara que lutou contra o Goku, mas tá ligado? O Goku deu um pau né, É spoiler de quem não assistiu o Dragon Ball Super, mas assiste que é um seriado da hora, velho. Mas enfim, vai lá, vou, vou aqui pra perto de mim, meu parceiro. Vou fazer só. Vou fazer só cova aqui, ó. Galera, ah, me desculpe se eu não tiver que ver com a jogabilidade muito boa, mano. Devido ao tempo sem jogar, aparece esses erros aí, mas a gente vai consertando se conforme vai jogando. Né? Fechou? Mas esse aqui eu acho que eu vou levar pro abate. Então, vamos esperar aqui, né? Mais um gado pro abate. Vai meu filho. Internet aí tá como? Tá ruim demais, meu parceiro. Ó, vamos que ver. vala. Se eu mandar 35, eu acho que eu vou mandar o mesmo. Passou um pouquinho, mas. Enfim. Acho que. Nossa, mano. Por causa de ver Meio milímetro. Ainda não pegou. Mas beleza, né? Agora se ele voar pra cima, saber jogar, acho que tem como ele me levar. Só eu não podia ter usado a visibilidade. Eu acho que isso não vai dar dever pra ele, não. Mas vamos esperar a jogada do cara, né? Ó, tá bem aqui em cima aqui. <risos> Te entregaram o vento, né, mano? Mas enfim, vai mandar seu poo aí. Vamos ver o que, é que vai dar de dano isso aí. Se me levar pra vala, foi por causa de... ruindade minha mesmo, mano. Ó, ah, vou ativar aqui, ver. Nem precisava disso, né? Só tô fazendo graça mesmo. Podia ter matado o cavoco. Tô dando, é. Ver, possibilidade de. Ver, poder tentar. Se arreguer. Mas eu acho que 3k e 400 de vida. É bem difícil arrancar isso aí, né, mano? Mas enfim, vai lá, Beleza, agora é minha vez pra mostrar aqui, ver. A força de um. De um belo guerreiro. Tipo o mesmo, né? Nossa. É, girei. Se não aguenta a mãe de amba. pede pra sair porque o papai tá com tá bonita e é cheiroso meu amigo, voltou ativa. Mas enfim galera, espero que vocês tenham entendido né mano, o que, que tinha acontecido no canal, SSD, não SSD, o HD queimou, né? eu trabalhei tive que comprar um SSD, SSD é muito caro, custou quase 400 reais, não, custou 440 reais com a formatação, bem caro mesmo, e eu tô pensando que ele comprar um computador gamer que... Compensa bem mais, né, mano? Mas, por enquanto, eu vou gravando ele tanque, jogo aqui no Dragon Tank. Quem tiver uma continha legal, quiser que eu gravo. Pra voltar, ativa, né, mano? Aqui modelo. Dá um salve aí no Whats. E no Facebook, fechou? Então é nóis. Muito obrigado por quem assistiu. E fala aí pra comunidade. Que o pai tá um. E tá em outro patamar.